A mais um Descast com Juliana Valim e hoje estou muito feliz, temos três convidados muito especiais. Começando aqui por Helene Elias, foi 17 anos funcionária pública em Minas e pediu exoneração para acompanhar o marido em Mogi das Cruzes. Natália Galego, trabalhou 14 anos na aviação, né? Natália vai Isso. contar aqui pra gente como supervisora de aeroporto. E o Thales Talarico, meu querido uhum. amigo, grande profissional aqui na nossa área, diretor criativo, casado com a Rosângela Talarico, o papai da Maia Talarico, Não. né, Thales? <risos> Maia deveria ter vindo hoje aqui, né? É, para nos ver. Bom, vamos começar pelas meninas, elas têm uma história, assim, lindíssima. Se conheceram na pandemia, a gente tem trazido muitas histórias aqui de pessoas que se conhecem na pandemia ou começam um trabalho na pandemia. Acho que a pandemia uniu muitas pessoas, né, e... e... Trouxe muita coisa boa. E aí eu queria saber de vocês, como foi essa união? Como vocês se conheceram? A Natália hoje estava me contando um pouquinho, né? Uhum. Que vocês se conheceram no shopping? Somos no shopping? Ah, eu acho sim. que eu te falei parquinho do shopping. Parquinho tanto shopping do shopping, na cabeça, é... é. Do parquinho do prédio. Parquinho do prédio, ela falou parquinho do shopping. Nós somos vizinhas, ela mora na minha é. torre, vizinha de torre, a gente tem filhos na mesma idade, praticamente, ela tá com oito, meu tá com sete. Então, eles se encontravam no parquinho e Exato. brincavam juntos. É, na Isso. pandemia, você não tinha muito o que fazer com as crianças, Sim. dava uma decidinha, aquela coisa de máscara no parquinho, com álcool, mas foi assim. E ela também faz doces. Ah. E bolo, e aí ela postava no grupo do prédio, então, assim, eu acho que começou eu comprando algum docinho. Ah. A gente fez a amizade, tenho, as como crianças... O começo, é, assim, né? É. Então, a Lorena foi uma das amigas da pandemia, assim, do, do meu filho do Gabriel, porque que a gente isso. não tinha mais contato, assim, com ninguém, Sim, né? Sim, é, porque a gente se privou de muitas coisas, né? É. Todo mundo se fechou, a gente não conseguia fazer mais nada. Exato. E você já tinha loja ou não? Já, a FOMO já vai fazer... Cinco anos que eu abri. Ah. Abri em de, abril de 2018. aqui. Tá. conta pra gente como é a fom, o que você. Quais são os produtos que você então, vende? Então, a gente Fon. vende acessórios de bem-estar e conforto. Tudo relacionado. A bem-estar, né? Travesseiro, tá, é, né? rolo para apoiar a lombar, apoiar cervical, massageador, é tudo pensado na saúde mesmo, tá. na ergonomia dos produtos. Para esporte, né? ou para quem pra esporte, é, acabou pra... de passar por uma cirurgia e precisa de um conforto. Né? Exato. Para quem está acamado também, para quem está hospitalizado, tem muito, muitos produtos relacionados à saúde também. Ah. Não só a conforto, né? Uma, uhum. É uma necessidade também. É. né? É, é preciso, né? Ainda mais é. a gente trabalha tanto no dia a dia. Depois eu vou mostrar pra vocês que eu ganhei de presente <risos> delas. Não, spoiler, Querido. não. Não, um spoiler. Tá <risos> um massageador. Um tá, é. tá aqui do lado tá do Thales. Tá um não dá pra ver. Tá, tá, tá dando Tá na pontinha ali. Roda-roda, jequitinha. Roda roda olha Gente, olha isso, que delícia. Gente. Eu tenho esse Orbit também. Não, eu quero não ver tem, agora, quando eu tem, chegar cansada de evento. Olha isso, Vai ser Vai ser em casa. Vai ser Isso daqui é legal porque a gente usa em qualquer canto. Você tá deitado na cama, a gente usa. A gente tá no sofá... Na casa a Maia adora usar é, a ordens. A Maia é minha garota propaganda ah, também. Minha garota <risos> propaganda, exatamente. Agora a Júlia vai ser também, tá? Porque todas as almofadas, assim, são travesseiros também, né? Então eles dormem, criam um afeto da criança com bichinho, né? Tem tudo isso. É tudo lavável. Então não é pelúcia, é um que outro gostoso, material, né? Muito Tem bom. Tem tecnologia né? ali naquele produto. Então é lavável, é tóxico, alergênico. É então é ideal para As crianças criança adoram, também. né? Que Exato. gostoso. Aí é, eu durmo com um travesseiro fomo. Verdade. A linha eu já vi o tá, já fazendo é... propaganda da FOMA mas eu ainda não conhecia vocês uhum. Na verdade eu vou contar como eu conheci as meninas Eu estava em um evento em Mogi das Cruzes Aí elas chegaram Todas sorridentes, é tão difícil né Ver o pessoal <risos> chegar em evento Já feliz assim Elas chegaram super felizes e se apresentando E conversando com todos os profissionais Eu falei, nossa, quem são elas? <risos> né? E aí elas estavam é, Que aí agora elas vão contar Até elas têm essa interação com Thales Elas chegaram com os massageadores num casamento. E aí eu fiquei assim curiosa e a gente começou a conversar. E a, os noivos tinham é, contratado os massageadores para o pessoal que está ali dançando, cansou, está na pista, logo do lado tinha né, os massageadores, é. então a pessoa pode parar um pouquinho na festa, deitar e descansar. E como foi essa, esse início da Relax Party? Como, como vocês começaram? É, então, o ano passado, em dezembro, vai fazer um ano exatamente agora. Sim. Teve a festa não, do não. Branco, a festa. A festa do Branco? É, do Branco, é? The White Party lá no Isso. Do programa Cidade Viva Sim. e eu tava organizando. No clube de Campo. E ela veio. Vocês pra... já se conheciam? Não. Não. Não? Eu conheci, não? Eu conheci ele dentro do, do Clube de Campo do nesse dia, dia. Na véspera da festa, acho, um dia foi antes. Foi, um festa. dia antes e ela falou: Olha, eu sou da FOM. Uhum. vim trazer o, vim os puffes pra, um pra montar um lounge relax, relax aqui porque me chamaram Foi, foi pra o montar. primeiro evento foi eu já fazia eventos assim é, esportivos né em torneios ah. de tênis eu ia como patrocinadora levava o puff massajadora galera ter, Nossa, terminava imagina, o treino deitada delícia terminar o treino e deitar exato mas aí assim a, o convite para uhum. festa para festa mesmo para um evento foi a primeira vez né tá. festa uma festa social né uhum. e fez um sucesso foi, né porque aí eu cantinho. falei não vamos fazer ali Vamos criar essa, é. essa intenção Precisa de deixar bacana. Uma bonita. Vamos iluminar ah, isso. O Thales tem tanta ideia. Gente, tem. o Thales, eu falo que ele é multifunções. É, a <risos> gente né, é a alma Ele é criativo, ele é diretor <risos> criativo. Ele faz vestidos, ele desenvolve logo. É. Tudo, né, Thales? Tudo. A gente trabalha com tudo um pouco. Na verdade, tudo que envolve criação. Desde o projetinho de um evento pequeno, médio, grande, porte até a faz coluna, tudo. vestidos... A áreas, espaços, é. né? A gente e a também... marca das meninas, E a marca né? das meninas, exatamente. Sim, isso, a, gente delícia, é. É, a gente criou muita marca já, que já é conceituada aqui no Alto Tietê. Uhum. E a Relax Party, é, é, desde esse projeto que a gente entrou, falou, uhum. nós vamos criar e alguma coisa. Foi no coisa. meio do ano, né? foi no meio do ano E falamos, vamos pensar mais num hum. nome que, se, que remeta a isso, é. que remeta a festa, a relaxamento, a cor... Então, foi um estudo muito legal foi. que deu o um resultado aí que tá sendo É, sucedido. a gente não queria, assim, apesar de todo mundo saber que são os produtos da Fon, que é da loja lá de Moji, do Moji Shopping, a gente quis dar um ar de festa também, Sim. sabe? Então, Sim. a gente mudou um pouquinho a marca, colocou a cor, né? Ele fez todo esse trabalho, Exatamente, né? Exatamente, diz tudo. E o nome, né? Porque aí já diz tudo, você não precisa nem falar nada. Relax para Relax party. E aí o Rio relax né? Né? E sabe o uhum. que é legal também? Que eu vi, acho que em uma das fotos que você me mostrou Que o pessoal pode usar em casa Ele é multifunções, Sim. né? Não é só para um evento, pode ser uhum. em casa mas nos jogos da Copa. É. Todo mundo tem usado, a gente né? O jogo nos e, Puffs, e o Puff, mostra de novo aí, Thales. <risos> o Aqui, puff, gente. Ele pode mudar a cor do. Enquanto. É, da capa. Da capa. Sim, você troca a capa. Eu quero usar verde, amarelo, azul e branco. Quero uhum. quatro Puffs em casa coloridos pra Copa. Pro jogo. É. Já você tem, tem também. Chamar seus convidados, é né? Muito bom. Depois dos jogos, todo mundo ali disputa, fazer uma brincadeira, Isso. né? Pra disputar quem é vai deitar e ganhar massagem. Fica lindo e fica muito confortável. Você Assiste, você deita ali porque tem o pessoal do sofá e sempre está mais gente, né, para assistir um evento desse. Então, foram, lá em casa foram quatro pro chão, quatro pro sofá, né, Elaine? A gente tá em é, nove, né, na verdade. E você amplia o seu espaço, amplia. né? Porque você não consegue colocar dois sofás Exato. em casa. Mas o puff, por ele ser maleável também, é. dá para encaixar em qualquer, qualquer lugar, né? Isso é. é muito gostoso. E então. isso também na festa é, é, é usado de uma maneira, assim, muito acolhedora. Porque é. as pessoas, principalmente mulheres... Estão cansadas de salto e tá, tal, não sei o quê. Quer um tempinho pra relatar. E as pessoas disputam um evento? Tem evento tem. que, como? que é, porque eu monto, que faltou, né? Tem. Tem. Eu monto e vou embora. Eu não sei como é. acontece é. durante Fica. 15 anos. Principalmente 15 anos é, é, é. é, é, é, é, é surpreendente. É. É. A garotada A, vai adora. no puff e não sai, né? Não <risos> sai. Aí os adultos... É. Que vontade Mas é, então, enfim Mas, mas aí, até né? os noivos já usaram Lá mesmo no os evento no... que a gente se encontrou a gente... O noivo uhum. amou o noivo é, Ele ficou um tempo lá no massageador Eu acho que todo mundo quer levar para casa é, né? é. é legal que a pessoa usa no evento E depois fala como eu faço para comprar um deles Super <risos> fácil, moji shopping E não é assim Moji, Shop... moji, é, eu moji já shopping eu faço, eu faço. Já. Já, já fazendo a propaganda já. aqui Bom, o Thales eu já conheço há muitos anos, né, Thales? Nossa, juro. Eu, eu acho que eu perdi as contas. Você tem as contas aí? Há mais de 10 anos. Mais de 10 anos, né? Mais de né? 10 anos que nós nos conhecemos. Eu acho que foi em 2000 e... 10 ou onze, mais ou é, menos 2010. É, 2010. mil É, mais de dez anos Foi. Conheci o Thales, vou contar um pouquinho a nossa história, né Thales? Nossa Senhora Thales promove uma feira de casamentos aqui na região Chamada Chiquérrimo Noivas E o Thales gostaria que eu participasse dessa feira, na época, né? Com a, a parte ah, de decoração Exatamente E aí a Rosângela entrou em contato comigo Mas eu, eu tava no início de carreira E sabe quando todo mundo liga e todo mundo quer propaganda E todo mundo quer... E ela não queria de jeito nenhum, gente. Gente, Ela falava eu... assim, não quero, eu não vou participar, eu não tenho condição. Aí a Rosângela me ligava e falava assim, ai, eu gostaria que você participasse. Eu falava, ai, não vou, porque também eu tava começando, Sim. né? Tudo uhum. a gente se sente insegura no início. É, e verdade. eu falava, não, não quero, não tô pronta, não estou preparada. E aí o Thales falou, mas eu posso marcar um dia para ir aí bater um papo com você? Quando ele chegou, foi amor à primeira vista. Não, é. gente, a gente chegou. Foi a muito gente não se desgrudou nunca mais. Nunca mais se desgrudou. Criou não. uma amizade linda. Ela tinha, daqui, acho que era da 30 de hoje, aniversário de 30 anos. É, eu ia fazer meu aniversário de 30 anos. Você ia casar com a Rô. Eu ia casar com Nossa. a Rosângela. E, e aí a gente uniu a gente tudo, sabe? Uniu tudo. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o seu vestido. Vamos fazer as coisas. A vamos, feira. A feira, vamos fazer... E... Resultado, né? Já 12 anos de parceria e... Eu tinha medo de arriscar, né? Imagina uhum. uma feira de grande porte, pessoas de nome, pessoas que estavam no mercado há muitos anos... Eu, como que eu vou entrar numa feira? Eu sou novinha, mas, gente, arrisquem, tá? Não tenham medo, arrisca. não tenham medo, a gente tem que começar sem medo. Tem né? que se tá? jogar, e a Juliana se jogou, eu e olha joguei. quem é, gente, hoje a Juliana <risos> vale né? Eu uhum. lembro que, assim, eu tava lá, e aí é, veio uma emissora da região lá para fazer uma gravação, e aí, quiseram gravar comigo, deu, nossa, eu. Então, era tudo meu primeiro. Uhum. Minha primeira entrevista, minha primeira feira, né, Thales? Sim, uma exposição sim. grande. Eu até passei um pouco mal nessa feira, foi. né? Porque é muita energia. Muita energia. Eu lembro que achei. Um primeiro ou segundo dia, eu passei mal, gente, de verdade, eu achei que eu ia morrer. Nossa, foi muito o mal. O que me socorreu, nossa. porque eu senti uma dor de cabeça, assim, absurda. Porque a visibilidade foi muito grande Aí as pessoas me viram na TV Uma família ah, né? viu escrito Valim Foi atrás de mim para saber se era da mesma família Assim, foi muito legal Porque foi são loucura. conexões de todos os sentidos Não só profissionais, né? Mas a gente acaba criando laços com, com as pessoas E aí a gente começou uma amizade, né? Thales? Exatamente E aí, oh, oh, nossa, são 12 anos de história é, Trabalhando juntos também Hoje a gente tem a Detalhes Eventos Que é uma empresa de... É, assessoria e também projetos para eventos, né, Ju? Sim. Então Realizamos a gente Realizamos alguns juntos, né? Realizamos juntos, uhum. né? Uhum. Exatamente. Tem cliente da Ju que tem as dores, que precisa de um projeto de um, de um, um arquiteto, porque eu sou arquiteto de formação. Gente, nossa, ele é tudo, é... Pergunto Pergunta o que ele não é. É, é melhor. É... Inclusive, esse foi o último evento que vocês fizeram. Que Exatamente. A memória, do Marquinho 50. Também. É, é, é, do Marquinho 50, que foi surpresa. Que foi né? surpresa ah, é, é que a RelaxParen estava junto. Uma Imagina, com, com uma atração internacional, com foi, foi a, a gente fazendo o projeto, a, eu e a Ju, assim, sentado. Vamos mexer isso, vamos puxar aqui, vamos fazer, acrescentar. E, e sempre foi legal porque foi soma. É, né? é a gente é sempre... se soma, não tem ego. Não tem ego, a é. gente soma. Então, isso que é muito bacana. Que, Ju, vamos trabalhar dessa forma. Uh, Tales, eu acho legal isso, vamos trocar isso. E aí a gente soma, é, né? É. E, foi, e é muito bacana. Então, é, e a Detalhes, ela veio justamente assim, graças a Deus, trabalhando horrores. É. Esse final de ano estamos assim, horrores de evento. E você se reinventou na pandemia também com as máscaras, né, Thales? Sim, Porque, sim. imagina, pra gente é. que trabalha com evento, né? Eu faço decoração, parei. O Thales com vestidos de noivas, madrinhas, teve que parar também porque não tinha evento, né? Não tinha né? gente, vai casar como. E aí ele teve a ideia de fazer máscaras de luxo, porque na época é, a gente todo mundo usava máscara, mas não tinha uma máscara bonita. De repente você vai é, sair para algum lugar mais arrumadinho, ai nossa essa máscara não tá legal. E aí ele começou a criar máscaras de acordo com tons de roupa, Exatamente. tecidos diferentes, né, Thales? Exatamente e, e foi na verdade também da dor e do desejo das minhas clientes porque tenho muitas médicas que fazem roupas comigo Sim. e elas falaram Thales e, e a gente estava produzindo máscara de TNT na, no início, no início né? e elas falaram pelo amor de Deus não eu não aguento eu tô saindo eu tô saindo do, do consultório, tô saindo do hospital e eu tô ficando com a mesma cara eu, eu não vejo porque mais Porque virou a maquiagem da mulher a máscara né é, exatamente. a gente não podia mais usar Maquiagem. Nada. Se mostrar, né? Assim mostrar o rosto. Exatamente. Aí falou, fa... cria alguma coisa. Aí eu criei um desfile de máscara de luxo. Gente, eu também fui uma oh, das, Deus das Deus modelos desfile. que eu vesti mais. Foi de na, nois, na, né? na internet, <risos> foi. foi. O, o, o da, o, a Juliana, a gente fez uma campanha com a Ju, falei, Ju, vem aqui em casa, pelo amor de Deus. No meio da pandemia, a gente, uh, nossa, vamos fazer cabelo, tem um o vestido Kobe. Que eu tô criando uma máscara pra noiva. <risos> que não vendeu pra nenhuma noiva. Foi tudo pra Réveillon. Ah, é mesmo? Não, olha só o é. um segredo agora. A gente, a a gente lá, né? Ana Ana Maria Braga, Braga usou uma... Ana Maria Braga usou uma máscara dourada. Foi uma, foi uma surpresa, não, o querido um, Márcio Granada. O, Márcio o Thales, um monte de gente famosa usou as máscaras dele, É, né? Valmar ah, uh -huh. né? A Márcia Fernandes. A gente vai também. falar com é. ela também. É, a, gente, um, enfim, um monte de artista. A Baby do Brasil... A Preta Gil. É, ah. nós foi muito, foi muito, foi muitos artistas. E isso abriu também hoje para nós um, uma cartela de clientes que se migraram para as roupas, porque viram a qualidade das uhum. máscaras, viram o, o conceito, tecido, a o costura, tecido. Exatamente. Você olha e fala: não, isso não é uma máscara de tão bem feita, né? É, e acabou se tornando mesmo um objeto de desejo. E quando a gente viu, chegou na TV, que mandamos via Márcio Granado. Márcio, um beijo! Nunca te esqueço. <risos> é, que é o maquiador da Ana Maria Braga. Ah, que ah. Ele era de Poá, inclusive, aqui cidade vizinha. Ai, e aí mandamos para ele, ah, no dia seguinte, o pessoal ligando no meu celular ou fazendo academia online. Pelo amor <risos> de Deus, liga a TV. E aí ela assim agradece ao Thalys Tavari. Olha ah, tá, que, tá, né? que delícia. Ela, A Ana vai. Marca a minha empresa, posta no Instagram, Nossa. na minha empresa. Daqui a pouco, gente, era o Google Gloss, era Caras, era Vogue. Enfim, Olha. lembra? Nossa. Eu ligava chorando pra essa daqui. Nossa, demais. E é, então, Tudo é assim, o desejo de começar, né? A gente precisa dar o pontapé inicial. É. É. Aí ela é. falou. Nossa, você é o Google Gloss agora. É. Nossa, você tá agora. A Globo replicou. Imagina, gente. É o Instagram da Globo Não, que replicar. Na Globo, é. Né? Então é. a gente ficou. Doido. E a Ana é um amor, né, Thales? Minha um mãe trabalhou anos com a Ana Maria Braga, assim, dava cursos de, de decoração com a Ana. É um, um ser humano maravilhoso. Incrível, né? incrível. E aí a gente atingiu todo o Brasil, inclusive fora. Exportamos, foi para Paris, né, as máscaras. Foi para Itália, foi para Portugal. <risos> que delícia! É, tivemos né? representante na, durante a pandemia na França. Lá para realmente fazer essa distribuição, lá foi muito bom. Que gostoso. Bom. A FOM parou nesse momento? Parou. Teve que parar. Foi um né? momento tenso. É, e, e aí você parou. conseguia vender isso? A gente tentava, mas ah. assim, claro, nada como uma venda presencial. É. O nosso produto é, é muito sensorial. É, é, é toque. Então, assim, clientes que já conhecem a marca e já consomem, ah. compraram com a gente pelo WhatsApp. Mas assim, você não atinge um cliente novo. Só online, com esse produto, que a pessoa precisa realmente conhecer. É muito mais Sentir difícil, né? Sentir o produto né? para ver o que é, né? Assim. Mas assim, teve o um lado positivo um pouco por vocês terem qualidade de vida e estarem com os filhos, é, né? Exato. É, exato. Elaine também deixou a sua cidade, né? para vir ah, para cá, para estar perto do marido da família. Isso fez diferença na sua vida também, né? Ah, com certeza. Muito gostoso, né? Como é. chama seu filho? A minha filha, a a Lorena. Filha. A a filha. O seu é o menino, o meu é Gabriel, né? <risos> Lorena, Lorena. Lorena. E aí é. vocês se aproximaram muito mais nesse período, né? Sim, com certeza. Que gostoso. Aí surgiu a nossa parceria. É. E a amizade. É, né? a, a amizade. fome já tinha, mas aí a gente, quando criou a Relax Party, eu falei, eu preciso, eu preciso de uma sócia, né, é. também. Porque é difícil também tocar tudo sozinha, assim, confio demais, a minha amiga, também querendo empreender em alguma coisa. Aí eu falei, Porque a é gente ela. fica perdido nesse Achei momento, Achei a pessoa, né? sabe? A que pessoa vem, certa. Vem lá de cima Isso e é coloca também. na sua vida, assim. Que gostoso. E aí, aí e aí foi, no foi momento muito... De... É. É. Foi no momento, assim, que tudo encaixou, né? É. Você precisava, uma precisava da outra. Exatamente. É. Exato. Tudo Exato. encaixou, no momento certo, na hora é. certa. Que gostoso. E... Porque até comecei sozinha, lembra, Foi, Tati? começou foi. sozinha. A ideia, a criação, a gente comecei, e passei pro Thales, foi o primeiro que eu passei. Na sim, verdade sim. E depois falei, nossa, eu preciso de alguém Preciso de alguém A ideia indo... já estava ali, já, já sendo construída é, Exatamente é. E aí quando chegou a Elaine, Foi muito legal que na apresentação da marca Ela, tava presente, ela né? estava Esse presente dia, E uhum. aí a gente chegou e falou Nossa, que bacana, que interessante Vamos, vamos juntos correr com isso uhum. né? Fazer essa Essa marca também junto Com a Elaine. aí expliquei todo o propósito O conceito uhum. E foi amor à primeira vista, né? Quem não <risos> se apaixona, né? Se apaixona, né? É, muito bom. Foi o muito bom. Ô, Thales, e diz uma coisa aqui pra gente, Maia. Ah, a coisa mais linda. <risos> Luz, né? Ah, eu não posso... Ah, que não, que já... chora, gente. Ele já enche de lágrimas. é a pessoa mais chorona que eu conheço. Eu imagino, eu não choro, filho, gente. É filho, ah, tá choro, gente Você é de gente. peixe, gente, é de é de peixe velho. É, 7 de março, olha lá, eu já... Ai, 7 de março, aniversário da Simone. É, ah, tá. Então, legal, é, eu, eu, eu, eu sou... Mariana eu Ariana, já é. Mariana um já é. Já, e você, tô, tá. é brava, Sofia, gente. Eu é, sou <risos> geminiana. Indecisa. indecisa. Meu filho, meu filho. É, que dia que ele é? 28 de maio. Ah, então, eu juro. Então, ai, a Maia, ela é um presente. um presente. É um presente. E ela é a sua cara. é? Né? A cópia. Pois a cópia. é, eu falo, eu falo gente, pra mãe que ela no... deveria estar mais ativa no momento. No Instagram, é. <risos> do Thales para vocês verem a Maia é a cópia do papai. Igualzinho, igualzinho. Cópia do papai. A Maia é. já é empreendedora nata. Eu ela falo, ela dança, ela apresenta Sim. e ela tem as opiniões dela. Eu vou falar só uma coisa aqui rapidinho, depois você continua. O Thales faz o aniversário dela todos os anos, né? Todos os anos. E agora o aniversário dela está chegando novamente. Ela falou papai, eu quero uma festa sem adultos dessa vez. Eu só quero as crianças. Eu achei sensacional. Eu fiz assim, Jesus. Porque eu... o Thales sempre chama todos os amigos, Sim, né? É mas normal, ela não quer. Gente acaba fazendo é. isso. Ela né? quer uma São festa menores, pra ela e pros amigos. amigos. Eu, falei, é é aí, é é eu falei, é isso aí, Maia. É certo. É é uma festa, assim, gente. Então fazia uma, uma, uma festa balada. pequena, era 270 pessoas. Ah, pequena. 20 pequenas. Seu casamento foi pra quantas? Foi. Ah, 300, né, Ju? Acho. É, foi. E ainda assim, né? Assim, com e muito carinho. Lista, né? é. É. É. E teve efeito rebote, porque eu falei, vou colocar a black tie para as pessoas não quererem ir. Nossa. E foi ao contrário, todo mundo queria ir. A foi é aquela chique. coisa é de fake, louco. Né? todo Quase mundo você não se que... vê uma festa black tie? E todo né? mundo falou, não, eu quero, eu quero, eu quero. Depois fizemos também a junta do Puma lá, o Red Carpet. Ai, né? Foi, maravilhosa. aquela Festa. É. Mas, não, e... mas e aí, voltando na, voltando na maia. maia? E aí ela. E aí ela... E aí ela sempre não teve nunca medo de câmera de apresentar Muito e tudo desinibida, mais né? desinibida e uh, como é começou eu e a Rosângela e a Maia eu precisava sair trabalhar porque é minha função como colunista falava olha tem evento mas eu tô não pode trazer a Maia sem problema nenhum e aí quando sempre convidada ela ia então ela tá acostumada com festa desde GB, sempre. BBS sempre o então, primeiro é carnaval da Maia foi comigo. Também. Foi, verdade, é, verdade, verdade. Mas ela era bebê de colo, mas a gente nossa. tem fotinho dela é. com coisinhas adereços de carnaval. Sim, <risos> foi, foi, foi muito legal. Maternidade eu fui também sim, quando ela nasceu. Sim, e... Nossa, Ju, e aquele dia foi fantástico, meu Deus do céu. Foi ela lá, nasceu em ela que é, ano? Ela é de... Ela é de 2015. Ah, o Gabriel também. Então, é. e aí a gente foi... É, e ela foi se moldando, assim, criando uma personalidade muito forte. Hoje ela estuda na, na Santomas, ela fala inglês fluente, ela fala francês gente, ela fluente. Fala ela ela é, te, já tá com, vai fazer sete anos agora, mas há quatro anos fazendo balé. Entrou nas danças urbanas. Então, uma criança extremamente ativa. Aí ela... papai, eu quero aula de música, gente... Colocou na aula de música. Depois, papai, eu quero fazer danças urbanas. Bati a aula de música. Eu falei, filha, você precisa de um tempo para você também. É, porque senão ela sobrecarrega, é. É, Exatamente. Então faz as é que coisas é se tem o tempo ocioso é. também. É. é importante até pra, pra descansar. para é. descansar. E às vezes elas se cobram, porque a Júlia, muitas vezes, ela esses dias ela chegou em casa, ela tinha que estudar ainda depois da aula à noite. Sim. Ela deitou, cochilou, o celular dela despertou Eu falei, por que você colocou o celular para despertar? Porque eu preciso estudar Ela dormiu, tipo, 10 minutos Eu falei, não, não filha, descanse e depois você estuda É muita cobrança é, né? Exatamente muita cobrança. E ela se autocobra é. Ela, assim, é... Será que é o mundo que a gente vive hoje? Que é as pessoas também... nos é cobram e a gente tanta se cobra? Coisa, né? é. Nossa, porque a criança tal faz isso, isso e isso, também tem que fazer isso, isso e isso, né? Mas ela, no caso, não é de, das outras crianças. É Eu dela mesmo. É mesma. dela mesmo, dela querer fazer. E ver o pai, eu acho, que também, nessa loucura é, de vida. faz tudo, né? Aí ela fala, eu preciso fazer tudo. E a Rosângela, ela é meio um freio pra vocês dois? Ou ela também ah, embala? É... é embala <risos> junto. Eu, eu, eu, eu não digo freio, eu, eu digo apoio. apoio. Apoio. Porque, assim, ela vai... Ela é o nosso, como se fala, é a base da família. Sim. Então, até, moçada. É... Não, porque é... é nossa, é encontro de alma. É, demais, né? 20 anos juntos já. Nossa, é muito 20 tempo. 20 anos. Então, Mas ela dá ela toda, é toda a base. Toda a base de tudo. É um do, de todo o universo, assim, pra gente. Então, dá base pra filha, dá base pro marido. Ó, estamos tá, fazendo tal então, projeto. Esse projeto não é interessante você fazer, Thales. Por causa disso, disso, disso. Você vai ter que dedicar tempo. Então, ela orienta, assim, os caminhos. Hum. Então, é. E pra todo mundo, né, Thales? Eu vejo que a Rô... Ro... Ela é muito conselheira, né? Suporte. É, ela, é suporte. ela nos traz muita energia. Ela sempre falava pra mim, Ju, preciso falar com você. Oi. E aí eu ia lá, né, Thales, na casa Sim. de vocês. E ela sempre me dava os melhores conselhos. Às vezes, coisa que eu nem tava imaginando, eu na correria... Ela, eu preciso falar com você, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu falava, nossa, como que ela sabe? Como que o é, Thales sabe? É, a pessoa calma, calma, né? Ela realmente calma. passa uma tranquilidade, né? O Thales, Sim. ele é muito assim, né, Thales? Com a Ju. vê. vezes ele fez isso. É. Vem aqui. Não, e ela Vem fala, Thales, se chama a Ju, que eu preciso falar com a Ju. Tá bom, eu chamo. Aí chega. Ah, e é chicote na gente. Chicoteia. É. Então, na gente, eu não <risos> posso deixar isso aqui desligar. E aí é. E aí chicoteia. Mas pra quê? Pra. Ela, te, ela tem uma visão macro, acho, de... De tudo, né? De tudo. Então, ela se, às vezes se afasta aí. E... Ela realmente é a mulher sábia do lar, é né, menor. Thales? É, exata. É, exata. Ela é Você disse tudo. tudo. Mulher sábia do lar. Ela é. Eu sou apaixonada pela Rosana. Ah. Né? ah, eu também. Ah. Ah. Você é suspeita a falar, né, Thales? Ah, gente, nossa senhora. É e, e vocês estão sempre envolvidos nos projetos? Sei. Todos, né? Tudo. Tá. Tudo que passa... Termino, por exemplo, ah, terminei uma pressa A parte da relax, ela tava junto com as meninas? Ah, Rosângela, a ela, Rô, na, ela, na ela hora era... do desenvolvimento lá atrás, sobre apresentar, porque tudo é. antes eu apresento para a Rô. E a Rô me dá os toques, leia, releia, uh -huh. mostra, vou mostrar para Natália. agora você pode mostrar. É, Não é, é a opinião é, dela, né, mesmo, é. que ela acha, verdade. Pra gostou, roupa, para tudo. para tudo, né? para tudo. Eu vejo Sim. que ela, ela é muito participativa, assim, Tudo. na vida de vocês e, e, Tudo. e do trabalho. Eu lembro quando eu fui fazer o meu vestido também. Sim. Às vezes o Thales falava, ah, eu quero colocar isso. Ela, ela já sabia, não, Thales, mas a Ju não gosta dessa, desse tecido, né, né? Não, não, não, vamos me pentecar, boi, mas aqui... Mas ela não. ajudava nessa construção, Não, né? não, Thales, menos, menos, <risos> baixa a bola. Então é isso, a Rosângela é isso, ela é... Ela é luz, é, né? é essa luz no, no meu caminho. E como estão os projetos de vocês assim, para esse ano? Vocês ainda têm muitos eventos a, a realizarem agora? Ou já está já tudo programado para o ano que vem? Já estão mais desacelerando? Na verdade, eu estou sem data até março. Está acelerado, né? A gente Todos tem uma os sinais agora, né? Tem dia 17, dia 17. Juntos, agora também. De dezembro. De dezembro. Né? Relax. Exatamente, para a é. Arujá. Arujá. Arujá. Arujá. Arujá. Que era para você Arujá. estar juntos, você não tinha data. É verdade, ah, eu tava nessa que eu tava contando pra é, vocês. É, exatamente! Gente, eu também vivo sem data. É, é. é horrível bom, falar, é. não. É. Não, mas é, é assim. E gra... Nós temos datas ainda. É, mas é relax, pare, gente, please. Né, é só chamar. E delícia. até a Copa, ou depois, é um rimo, né, pros convidados. Claro. Assim, ah, é sim. Claro. Pode falar. Esse é um mimo, né? Para os convidados, assim. é uma delícia, gente. E festa sem assim. relax, agora não é festa. A gente tá tentando embutir todos os nossos. Nosso do relax, pai. Muito gostoso. É casamento, festa é. de aniversário, corporativo. Modas, corporativo pede é muita verdade, coisa, é né? É Eu, tenho... Eu conversei até com o Daniel, que tra... estava com você, não Daniel. Lembro. Ele falou o corporativo pede muita coisa diferente para gente, a gente nunca sabe. Põe uma música relaxante no final do, do evento, põe alguma coisa. Nossa, é verdade, Mas que isso que, é às vezes tem aquelas ponteza. dinâmicas em, em eventos é. corporativos, Sim. né? Aí para finalizar um evento, que RH né, faz muito e tal, é muito bacana Locar também para os funcionários. Nossa, é. que gostoso. E a, e a Detalhes, ela tá fazendo tudo, atuando agora também para festa de confraternização de final de ano para a empresa. Tá atuando para aniversário, para casamento, para baile de debutantes, festa de, de 50, 60, 70 anos. Então tá, a, a gente tá realmente uma loucura, Ju, mas muito felizes porque... É, todos os nossos clientes estão tá saindo com uma taxa de resposta assim, de pós-evento. Muito feliz, né? Você vê a Andréia, é, que nossa, a gente nossa. fez. Ela ficou delícia O pós-evento com ela, Que é muito importante, né? A gente é trabalhar. Gostoso, feedback né? feedback depois, né? Assim, assim, das pessoas. E eles ficam curtindo a festa muito tempo muito... ainda depois, é. né? A gente fala a postagem <risos> e a <reposta>, galera <risos> curte saudade. de novo a festa. Não, e né? a, And... a Andréia está assim <risos> para mim, Thales, tá, olha. Tá faltando agora 30 dias, tá faltando 25 dias para chegar negra. nas fotos, sabe? Porque uhum. ela quer ver as fotos oficiais, então... Porque hum. foi uma surpresa muito grande pro Marquinhos, né? Imagina foi. as fotos dele com cara de surpresa, deve ter ficado demais, Não, né? demais, e aquela... Ele curtiu tudo na festa? Ele chegou a tudo. curtir com Nossa, vocês? ele estava quando eu tava Ele deitou lá... no Puff também? Ele, ele, assim, ele tava pulando no palco sem parar, né? Sim, Viu sim, o sim, W, sim. né? Sem parar. Sim, é, contratamos o W, é, para ir na, no, no evento então e é, para ele é muito importante da ban porque representou toda ali a juventude dele né, ah, das a, épocas que ele saía de balada e ne, ele não sabia uhum. e quando ele viu para festa dele que que eu tava lá o artista principal da vida dele é, lá em cima do palco né? Nossa, eu coloquei é gente se quiser entrar no meu Instagram tem aí tá marcado aí, é, você vê ali Marquinhos 50, a reação dele, porque ele, que a gente colocou ainda, é, Bon Jovi cover, lembra? É, pra ele ah. achar que era o Bon Jovi cover, <risos> não a banda preferida dele. <risos> né? Exatamente, ah, e aí quando entra, ou foi outro personagem, o pessoal fez assim, não. Aí ele, ele muda aquela afeição na hora, trouxe aquela sensação, e o mais gostoso, depois que no pós-festa, né, em reunião com ele, ele virar e falar assim, Thales, eu não tiraria uma vírgula do que estava no evento E não acrescentaria uma vírgula Do que vocês apresentaram é Então, demais, a questão né? do demais. buffet E o DJ, né? o DJ, é, e o DJ não, o... Nossa, F3 é Não, não é Eles F3 Eles são demais, o... beijo os meninos é. É. Quero trazê-los é. um um aqui Não, o DJ Tibão, ótimos. que é maravilhoso é. O Tibão, a gente fez reunião Porque eu sou muito chato na questão musical Numa festa Criterioso, porque é a alma do evento As meninas, né eu já participei lá. de festa, já te falei isso, Sim. né? Que às vezes não rola, que a música não tá de acordo com não o público. Eu falo, meu Deus, que diferença. É. Essa festa tava perfeita, impecável, do começo ao fim. Mesmo. Não foi, Nath? Que não a, a Natália, ir. ela a chegou música, e perfeita. falou, meu Deus do céu, é. gente. a não o clima, vejo essa né? Eu não te vi, né? Não. não. Tava não. a Elane nesse é. dia. É. A Elane foi pro a começo e eu pro final. É. É. É. E sabe o que é legal? Que elas montam... A atmosfera da festa, é, assim, não é só tapete. chegar com puff. Aí a Helene chegou com algumas velas, né? Com assim, <risos> um tapete, um tapete, tapete. A gente vai ambientar o espaço, então é, fica um clima super gostoso, né? E vocês personalizam isso de acordo com cada evento, cada... É, se é debutante, se é corporativo, cada um é diferente, é, né? Sim, dá pra gente personalizar. A gente tem tapetes diferentes, né? Tem a, a quantidade cor, de vela, a cor da capa também. Ah, é a muito gente legal. Muda, a gente pode colocar só só puff também, maior quantidade, e menos com massajador. Dá pra fazer. Ah, é, também forras. dá pra personalizar também, caso... Uhum. Hater, é, né? Com antecedência a gente consegue. Consegue né? personalizar também, a de acordo com uhum. ah, a capa, com o brasão da festa. Com, né? Brasil é. da festa é Nome Porque a identidade oh, é visual da festa é floral, uma estampa floral. Faz, Dá para estampar o floral é. Na, é. na capa. Essa que é a intenção da Relax, aqui. a gente pensar <risos> toda essa proposta, esse projeto, para trazer realmente, a, agregar ao evento E aí vocês também vão para qualquer lugar. Se eu falar, nossa, eu quero uma festa lá na cidade da Elaine, lá em Minas. <risos> Fora de São Paulo, a gente ainda não... Não, não, ainda, não, não, não. fazem, é. ainda não. Mas só Agora, se solicitarem ou também ainda não. A gente ainda não, não fez tá. nenhuma. Mas Grande a gente, São Paulo. Grande São Paulo, tá. aqui, Alto Tietê, tá. tranquilo, litoral litoral também, também. ok é. que a gente tem muita para outro na praia. estado a gente ainda Imagina, não na praia. a gente Nossa. já até já teve, é. a gente já teve até pedido já, já, já para Goiás. <risos> Goiás também até Goiás é já pediram mas a logística é mais complicada é, tá para gente. Por enquanto. é porque assim é. não é um custo tão alto é, comparado ao investimento total da festa então Sim. às vezes a pessoa fala ai ah, é para levar pra, pra longe às vezes sai mais caro o frete do que o produto é, é volumoso né é. leve tudo é tranquilo é para é, não é muito leve dá você, Mas é volumoso, então né? realmente para outro estado, às vezes o frete né? dá uma encarecida, talvez não valha muito a pena. Nossa, né? mas eu imagino na praia, gente, uhum. você colocar, tem um espaço que eu faço lá na praia, a Ilha Bela, imagina lá Maria, na areia ali fora. Ah, tudo de bom. Muito é. gostoso, né? Nossa, já deu até... Sonei. <risos> Thales, tá, agora me conta, como as pessoas chegam até você? Porque assim, a gente hoje... Não faz tanta propaganda, assim, né? Sim. É mais o boca a boca, né? Sim. Então, assim, as pessoas chegam com você já determinadas, ou você é, participa dessa criação inicial, ou tem de tudo, tem gente que já sabe tudo o que quer... É, e aí você é. adapta as ideias da pessoa com aquilo que você... Na né? verdade, hoje, assim, 90% é indicação. Se eu quiser também uma festa para 30 pessoas, você Faço. faz? Faço. É, eu tô fazendo agora sábado para 30 pessoas. <risos> agora é, exatamente. Sem saber. Sem saber, 30 pessoas, exatamente assim. Como vai mim. ser? Conta pra gente. É, vai ser um almoço, é, na verdade, é, é como se fosse uma bodas, mas barra aniversário. Da Márcia do Batista. Um beijo, vocês vão assistir aí. <risos> Márcia Batista, a, a o, o Batista empresária, Márcia é médica, pneumologista. Hum, e ela vai fazer um encontro para celebrar o final de ano, barra aniversário, barra comemoração na casa dela. Então estamos personalizando tudo, é, trazendo é, também um bar maravilhoso de experiência de jeans. Hum, né, ah, é, é uma delícia. Com uma. Com um churrasqueiro, que é espetacular, que é uma equipe que eu trabalho que faz um, é, umas carnes premium. Muito diferenciadas. Uai, que delícia. Então, e, e quanto isso. menos pessoas você consegue personalizar, mais, mais festas, a festa. Mais a festa, exatamente. Tinha então, tá. pessoa... é que já ter os puffs da Relax lá. É, Não, Mas a gente tentou. tentou. É... Mas o espaço, o ambiente realmente é pequeno. É as festas em casa. De, né? é, é. Porque é, co é cobertura, uhum. ela mora ah, na cobertura ai, do, do prédio. Então é. Entendi. E aí é, é, ficou mais restrito, inclusive é. o volume de convidados. Mas isso é muito bom, porque aí a gente vai, pincela aqui, aí, nossa, mas a minha filha vai casar, já é festa para casamento é. para 500, 600 pessoas. Uau. E aí. Muita eu... gente. Ainda fazem casamento para tantas eu pessoas? Eu tenho um casamento agora para a maio, sim, é 550 pessoas. Meu Deus. Uau. Conhecer tanta Aí, gente era, assim, 20 né? É, é Os <risos> E assim, a gente fica assim, ai, meu Deus do céu. Porque realmente é aquela borboleta, né? É, do, no gente. estômago, porque sim, é muita gente. Sim, muita coisa primária, e, é, e não parece que toda vez é o primeiro? E é, exatamente. Eu tenho essa sensação de que todo evento é, que eu faço... Aquela ansiedade eu, não dá é, certo. É, é, é é dá certo e assim é, e como então, todo vestido que eu faço é um filho pro mundo. Sim. É. Hoje, cho... hoje entregamos três vestidos antes daqui, por causa do Nossa. empreendedor do ano. Que é hoje, né? Acontece que é hoje, hoje, hoje, acontece hoje. Então, assim, cada cliente já chega, eu já me emociono. Eu, eu, Você nem quer deixar um levar, de chorar, né? né? Ai, gente, tchau, vai com Deus. Entregue. Entrega. E vamos criando essas situações. Então, vem muita gente assim, mas sem de... nunca deixar de realmente divulgar, da gente fazer cursos, eu sempre envolvido ah. em curso, curso, curso, curso, porque evolução e aprendizado nunca é demais. Sempre sim. tem novidade, é né? E novidade. Né? Então, é. então a gente faz, aí eu faço uma coisa na área de empreendedorismo, agora, imagina, sou, fiz em Pretec. Uhum. Tudo, né? É. É, o Thales faz tudo, gente. Fiz, a, <risos> fiz agora a, também, acabei de me formar como designer de moda, fiz faculdade durante a pandemia. É. Verdade! É. Você ia. Você, é. não, você, esse você fez online. Esse eu fiz online. Mas tem um que você falou que vai começar a fazer em São Agora, Paulo também, porque é né? exatamente, porque eu participei de um concurso junto à Volkswagen, que é o foco e o Instituto Focus Textil em São Paulo. 20 mil inscritos para 20 vagas e a gente passou. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Parabéns! É. E aí, vou, uh, comecei dia 25 agora, que teve com o estilista Walter Rodrigues, que teve toda Só a apresentação. grandes nomes, né? Tá é, né? grandes nomes. E agora, nós vamos junto com o Instituto Volkswagen pegar todos aqueles refiles oh. de é peças. Bagagem, de, né? É de que, que existe, porque quando constrói um carro, tem uhum. tapeçaria. E vai muito tecido que sobra... Que sobra. Que são utilizados também para roupas. Sim. Couro. E puff também, poufie. sabia? A gente tem um puff também, que é eco-friendly, é. né? Exatamente. Que, que é com sobra da indústria têxtil, é. mesmo que ele é feito. Vocês fazem com, com couro também, Tem, né? tem couro, não. não. Ele é um puff com, com esse tecido reciclável, né? Um outro modelo que a gente tem na ponte. Ah, que pom. bacana, aí Muito fica legal, na loja, que é a né? mesma coisa. É, a gente é. deixa exposto no quiosque ou fazenda por encomenda, né? E vai junto dessa turma... Uhum. Que foi criada, concebida criar novos resultados dentro do Instituto Volkswagen. Hum. Então, é, é, é coisa. Bacana. é bagagem. Então, a gente precisa né, se, desenvolver, se desenvolver, precisa evolu buscar evolução. E fora que várias outras coisas aí dessas áreas também, né, é de energia, <risos> né, que é. a gente também trabalha. Que é muito gostoso. É muito né? bom. E, e sempre se preocupando na evolução. Ah. Eu, eu sempre me. Sempre busco a evolução em todos os sentidos, aspectos da é, vida. É, muito bom isso. E, assim, pergunta para as meninas agora. A Natália trabalhou muitos anos na aviação, Sim. né? Como que foi, assim, essa transição para você? Como foram esses anos, né? O que você fazia é. É, lá e como você decidiu Parar. Uhum. Na aviação eu sobrevivia Sobrevivia <risos> Eu tenho eu eu eu saudade, era muito gostoso Você tem saudade? Eu tenho, é. era bom trabalhar no aeroporto Eu trabalhava é. em Congonhas, Congonhas, eu era supervisora de aeroporto Eu tinha uma equipe de 150 morava em Mogi. pessoas não. Eu morava em São Paulo. Em São Paulo, porque é muito distante, Eu sou de Moji, né? na verdade. Com 18 tá. anos, eu fui para São Paulo, bem na época de vestibular, me formei em turismo. Do turismo, entreguei meu currículo lá na aviação e da companhia aérea e entrei. Tá. E aí, lá, fiquei 14 anos. Foi, tipo, meu primeiro Nossa, emprego que legal. e fiquei. É, e aí, só que assim, é um trabalho bem estressante, assim, não tem comparação com o que é hoje, que é uma coisa pesada. É. Inclusive, saiu uma matéria ontem falando que o aeroporto de Congonhas é um dos mais estressantes do Brasil. É Uma mesmo. matéria... É, fizeram os índices internacionais. imagina. imagino. Passageiro bravo, perdeu o voo, ou cancelado. Jogando computador e quebrando na tua frente, aberrando, <risos> é, 200 vindo em cima de você porque o voo cancelou. Era você tudo não tem isso, apagado nenhuma, que não chegou. Né? <risos> Imaginava. É, então. Nossa, as pessoas não, não têm paciência. Não, né? nossa. É, eu eu vejo que, assim, aqui... <risos> Aqui, principalmente aqui no nosso país, todo mundo quer muito brigar. É. Isso aqui não deu certo, vou brigar. Não tem é. aquela paciência de tentar entender o porquê, né? Não. É, é tudo muito imediatíssimo. É, mas né? assim, comigo, é. assim, vem gritando, já não me ganhava no grito. Assim, ó, A pessoa que vem, conversa com a educação, explica, Ela me ouve, ganha. a gente consegue resolver mais fácil Fala, as Nossa, coisas. Nossa, vou até né? dar um jeito pra ele, porque ele foi torturado. É, educado então, comigo, sim, claro né? que tem isso, é, Porque quando a pessoa a já grita, é. você já fica nervosa, né? Você já é. tem que se controlar, já tem. É, é mais difícil, né? É mais né? difícil. E assim, a gente passou muito. No aeroporto, dá pra escrever um livro. Mas você ficava ali, mas é, uhum. em uma... É, na Por Google. uma companhia, só é, na Gol, na né? Companhia aérea, na companhia na Gol, só na Gol. Tem alguma história, assim, que você lembra, assim... Não, eu Ou... já em tanto jornal. Sério? <risos> passageiro em eu volta acho... de mim. Me conta, conta aqui pra não, gente. Eu já fui eu até, até sem uniforme correndo pelo aeroporto que me pediram ajuda. <risos> Foi até sem uniforme para ajudar. Não acredito. É que teve a fase do caos aéreo, não sei se vocês lembram também, né? Assim, muito tráfego aéreo, muito voo cancelado, muito alternado. O aeroporto de Congonhas fecha às 23 horas em ponto. Se tem... Dez voos embarcados para decolar e não decolou até as 23. Simplesmente apagam as luzes da pista e volta todo mundo para você acomodar. Como é assim, tipo, assim? às vezes em mil pessoas até pra hoje? você colocar no hotel. Até hoje? É, é. é. é. não sabia, porque eu pego só é. em Guarulhos. Eu também, né? É. Porque aqui a gente pertinho. É. Não então, vamos assim, pegar 10 e 50. Aí, às vezes, é, <risos> é, e às vezes, sei é, lá, tá acontecendo. <risos> <risos> é, então, pega os Guarulhos é mais... Mas é, agora, mais tranquilo, é mais tranquilo né? Pelo menos o aeroporto não fecha O voo pode cancelar, né? mas o aeroporto é 24 horas <risos> Nossa, E é acontecia isso Às vezes tinha que ir para Guarulhos para sair com outro avião de lá Às vezes não tinha avião, tem que cancelar o voo Vai todo mundo pro hotel, às vezes não tem hotel para todo mundo Então assim, eu era responsável Nossa. Com a equipe, claro, por tudo isso né? então, Você assim, passava, você então era um Batia stress. de frente Era você que era o escudo era ali Era eu, tudo. eu É um a Natália mas a nossa, nossa equipe era muito boa, assim, a gente é. tinha uma equipe, eu tenho saudade. sim meus melhores amigos hoje ainda são da aviação. São da aviação. São. A melhor amiga, Simone, né, que estava é. num evento com a gente, Simone. tinha uma outra menina do evento, tinha, a Simone. Mas... Ela continua. E ela saiu? Ela tá lá. Não, ela ainda, ela tá, ainda lá. tá lá. Ela ainda você tá lá. sente falta disso? Eu sinto, assim, é. era bem dinâmico, né, mas, é. era, mas era uma coisa que, assim, acabava, é você ia pra automático. tua casa e acabou, entendeu? Uhum. É diferente de você ser empreendedor, aqui eu o teu trabalho continua na cabeça, né? Sim. Você vai pra casa, você dorme, você tá pensando, você sabe que tem Totalmente. coisa pra fazer 24 horas é. por dia. preciso retirar os públicos, eu preciso você... estar é. no evento, eu preciso... É. Né? Eu preciso vender, isso é. tudo. Quando você é empregado, é diferente, né? É. Você... Acabou o seu horário, tchau, Pronto, você vai embora. Tchau, você é uma responsabilidade, mas um pouco mais reduzida, né? É. Assim, porque você não pensa como o empreendedor, né? Como é. um empresário. É você vai, faz o seu serviço e Isso, vai pra casa, é, né? Você tem aquela paz depois que você e, sai. E, e tem alguma história assim que você lembre bem legal? Nossa, gente. Tem, tem, tem muita história. Tem muita história. Ah, e tem de, de passageiro que, que chega atrasado e quebra o computador do, do check-in na tua cara. Nossa. Tem de passageiro que leva, não sei, tem tanta coisa que já tentar embarcar, botijão de gás pra tentar embarcar lá no não, não acredito, gente. É, é semelho, ai, tudo, isso? Nossa senhora, assim, nem, nem, tem muita história. Tem assim, imagina bujão de gás nesse né, no é. avião. Nossa, se derruba um avião, né? Nossa senhora. É. Que loucura. Imagina, é. não, mas eu preciso levar porque eu preciso fritar a tem. coxa. Hein, Entendi. peraí, eu vou usar dentro do avião esse bujão. É nossa senhora. que puxar na memória aqui, mas foram muitas histórias muitas assim. Histórias, e gente. aí eu saí quando o meu filho nasceu né? Fiquei de licença, lá o tempo Aí quando volta é dificílimo conciliar Total, Vida de né? aeroporto, que é uma vida meio sem horário também Sim. né Vida de aeroporto com você a maternidade Você tem que abdicar de certas tem, coisas minha família E filho morando aqui pequeno em é difícil abdicar né? Um Bebê, né? O é. que, que eu ia ter que fazer? Colocar ele, ia precisar de babá e colocar ele numa escola período integral Então assim, aí você começa a pesar, né? Será que vale a pena? Aí eu saí. Né, saí, fiquei dois anos. A gente anos. só pesa essas coisas depois da maternidade. A gente só tem noção não do é? que é ser mãe depois que você é mãe. É. Porque Exatamente. a gente não tem noção antes do que é. é. Eu não tinha. Você se é arrisca o que você tiver que fazer por você. É. você? Não come, não dorme, mas com o filho já não é. Assim, é, é né? muito diferente, você né? Precisa pensar no seu filho. É, eu saía é. de madrugada, né? Do aeroporto, tinha tipo, é. outra vida, né? É. Boêmia total. <risos> <risos> saía pro Chico burger de madrugada, ia pro Denise. a vida noturna de São Paulo, né? Vida noturna de São Paulo. São tem é, Mas é uma muito, delícia, então É uma né? delícia. Não, eu... Mas assim, é uma fase. Passou, é, entendeu? É. Agora a gente não tem como, né? Continuar. É. E aí voltei para Mogi, que meus pais estão aqui. Fiquei dois anos sem trabalhar, pensando mesmo nisso, no que eu ia fazer e tal. Aí surgiu a ideia da Fom. Da FOM. Procurei muitas franquias, né? E também a Fom, eu também queria alguma coisa que fosse minha cara, que eu gostasse, que eu me identificasse com o produto. Então, assim, eu fui nos extremos, né? Do estresse do aeroporto para pro... a fonte é paz e amor. Eu falei, gente, a gente não tem problema na fonte não a, não é. tem a maior problema, cliente é da fonte é a Natália mesmo É né? só minha casa. É. Eu não é. sei Tudo se meu filho ganha de mim, não sei. E a Maia também que ama, gente. Nossa, é. a Cici que você deu, ah, agora é a Cici. É, o cachorrinho. Que que é. a... nós, nós temos a Bacê, a Cici. Uhum. E ela deu a Cici agora pra Sim. Maia de presente. Gente, ela dorme Ai, não com apoio de... Tem daqueles... fotos, é. Tem é, foto que quero de... Não, é, depois eu vou mandar. Ela, ela é. dorme dorme, Não, ela dorme no pescoço mesmo. Ela botou ah, e dorme com o porque pescoço. Porque ela fecha aqui. É. é. é um ah, apoio de pescoço pra ficar no carro, pra viajar. Pra ficar ajudar. no carro, tudo. Mas a mãe adorme com o apoio do pescoço no vez. É muito fofo. O meu filho é. foi com um desse na excursão da escola. Foi um, foi um sucesso. Coisa, também. As crianças que todas queriam. As <risos> Ai, eu quero um desse, Gabriel. A lá, e a Helene gente. também deixou tudo pra trás, né? Assim, lá em Minas Como era o seu trabalho lá também? Era estressante, agitado? Como era a sua vida, assim, a sua rotina? E depois agora, relax também <risos> é, Agora mudou tudo Era puxado. Então, não, assim, era, era mais tranquila Era uma cidade pequena também ah, Como chama? É Orofino, de Timidos <risos> assim, né? <risos> A terra do menino Ô, da porteira Gente, tem uma <risos> igreja Ouro Fino. Linda lá É então, eu trabalhava na área da assistência social. Tá. Eu coordenava lá uma, uma parte de psicólogos, de assistências sociais. Tá, aí fazia bastante projetos também. Tá. Inclusive na até. Na prefeitura lá. Na prefeitura. Tá. Inclusive até. Alguns projetos foram premiados ah, lá, em nível municipal, em nível estadual. Olha, É tá bem bacana. legal, é, várias premiações. É. Né? Olha, todas cheias das prêmios. Olha é, lá, pra mostrar pra você. O um cachorrinho. É. Frederico. É o Frederico. É o Frederico. É. Os bichinhos da Ponte isso, eles têm nomes tem também. Nome. Signos. E aí, é verdade. Zé Moneza, que é um bicho Não. preguiça gigante. Já quero um. Ai, ah, ah, que, é que é tudo de bom que você fica abraçado e a Rô dorme com a Maria Mole. É, que, que é a outra bicho, bicho preguiça. preguiça foi então, a nossa, calma de bichinho. Né? Agora bem perdi. É. Bom, aí você, Não, ganhou você ganhou vários prêmios. Várias premiações. Então, aí o meu marido, ele é cirurgião anos? dentista. Tá. Eu fiquei 17 anos 17. lá. Uma Bastante. vida também. É. Uma vida, né? Uma vida. Aí meu, meu marido é cirurgião dentista, tá. aí ele, ele tinha um consultório particular, ele trabalhou por 10 anos. Vocês todos são de lá, né? Não, não, ele é do Paraná, ele é de Londrina. Ah, tá. Hum. Aí é ele <risos> é tudo interligado, tá é. Aí ele resolveu partir pro público, né, por... eu até incentivei Sim. ele na época, como eu era, você não Sim. era público. Pública, Vai então, é, falei assim, ah... Presta concurso, ele é super inteligente. Ah, e demais. ele passou em a vários. É, ele passou em vários concursos. Ele passou aqui em Suzano, passou lá em Mogi e ah, ele assumiu, assumiu sumiu os dois cargos. Os dois. Uau, e aí nossa. viemos pra cá. Entendi, mas você ainda não tinha o seu filho. A minha filha. <risos> a sua é. filha, perdão. Ela nasceu em extrema, na tá, verdade. Aí tá. a gente veio pra cá, Estrela ela é tinha pratinho, seis meses. Ela tinha seis meses quando veio pra moji. Ah, se consegue uma, né? uma Mogiana, uma é, né? Ela que querendo Mojiana aqui, que delícia. Bebeu da água de moji. Bebeu. É. É. Gente, a terra do caqui. É? É? É. Que gostoso. E agora vocês têm uma amizade, vocês três aqui. Assim, muito, né? muito, sim, né? muito sim, né? greta. A Natália estava outro dia lá em casa também, com o papai, não é, foi? Foi. Porque a ela... gente foi pegar os, os produtos FON, depois a gente foi pra fazer a divulgação. E ele até conhece meus tios, eu nem sabia que ele conhecia, meus primos, meus tios também, Tudo. eu conhecia. Não, o Carlos conhece tanta Família gente. Família toda, e aí ela também tem, trabalha aí também no outro segmento, que também tem massa em casa essa daqui. É, em breve a gente vai, ter, vai novidades ter novidades. Que vai ter novidades, e aguarde mesmo? também, é. que a gente Ó, vai... se quiser mandar é. aqui um teste de qualidade, Pode tá? Deixar. A gente faz a gente faz. A gente faz. Passa pelo teste, né, Francisco? Veja, ah, né, <risos> quando tem degustação com o e a Ju tá envolvida, eu falo, Ju, a gente precisa muito da sua opinião. É, tá indo, ó, já tá a gente, sabe o é legal? É, tá bom, o vamos, vamos Thales, mandar. ele inclui a gente 100% em tudo, e isso é. é muito importante todas é. as pessoas deveriam fazer isso nem só por comer, porque eu tava na dieta é, é na verdade, tadinho. Tá de... mas assim, a gente participar do início ao fim, porque geralmente só os assessores que participam, né? Sim. Sim. mas a gente também como profissional endossa o trabalho do outro, é, né? Lógico, é isso soma. é muito importante é soma e a gente fez essa festa do Marquinhos 50 anos, e aí o Thales e a dona da festa, Andréia, um beijo pra Andréia. Ju, você tem que ir com a gente na degustação, né, Thales? É, sempre Participou tentar. Provar. É legal mesmo. E a gente foi, e foi muito gostoso, né, Thales? Bom, bom dia. Porque aí a gente fez do início ao fim as escolhas. Louças, talheres. Tudo. Tudo, né? A gente pegou assim, olha, isso daqui a gente não vai querer agora, a gente vai querer isso daqui. Tem como fazer? Não, tem como tem fazer. Como e fazer. o buffet também, as meninas da. Também foram muito legais. Foram. Porque elas também Adaptaram, se... Pro... né? Aquilo é... que a gente queria, né? É, se propuseram a, também a se reinventar aquele momento. Sim. Porque é justamente isso. Quando a, a, a gente pega um projeto, a assinatura daquele projeto tem que ser único. É. aquele cliente. Então é... Tá excepcional mesmo. Muito um gostoso. Tá... Dalles, passa uma mensagem pra gente aqui, assim... Quem tá começando na área de eventos, quem quer empreender, qual é a sua dica? Voa, cara! Vou! Que Já Boa. fala então do livro. Ah, eu já pegando aqui, gente. Isso daqui é um livro, olha, muito bom da minha amiga Márcia Fernandes. Ela é minha amiga pessoal Conhecida hoje. Conhecida como Márcia? Sensitiva. Sensitiva. É sensecast. Ela tem vários memes aí também no Instagram. Dá uma olhada enquanto Não, você vai é... falando. E é uma coisa, gente, que. Qual é... a dica que você daria, assim? É... É realmente, é você não parar no tempo. É você não perder tempo. É você se reinventar com o tempo. Porque pessoa que fica parada, o mar leva, não a onda verdade, leva. Papai. Então, eu, eu... Eu vejo que você não para. É curso, não, é... Tudo, tudo. tem isso, tudo, Exatamente. Né? Aí, às, às, vezes, gente, às vezes, a gente está em situações que fala assim, nossa, mas... O Thales está aqui, eu escuto, mas, meu, você deu palestra para a gente semana passada. Uhum. Como é que você hoje está junto com a gente? Eu falei, gente, porque eu estou aqui para aprender, eu não sou melhor que Sim. ninguém. A gente sempre absorve e, principalmente, o que eu falo, não somente a pessoa que está ali como palestrante, mas o convívio com as pessoas que estão ali no seu ambiente também aprendendo. Que elas estão no mesmo posicionamento que você e bu em busca de informação. Então a troca de informação ali é maravilhosa. Ah, e eu vejo aqui que ela fala, né, sobre a falta de dinheiro, crise econômica, doença, tudo que você precisa, canalizar pensamentos positivos, só para eu ler aqui rapidinho. Não é? Parece isso, né? Exatamente. Ela fala, ó, entenda que trabalhar é algo maravilhoso, ainda mais se for algo com que nos identificamos. É. Mas trabalhar dá trabalho, não é diversão. Dá. É, dar trabalho, é, né? é exatamente. Dá trabalho. É. E dá trabalho. Aí a pessoa é. chega e fala assim, poxa, eu não tenho é, condição, eu não tenho um carro bom, eu não tô, tô com a minha casa com goteiro e fico olhando ali chorando. Hum. Gente! Vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Boa, cara! <risos> eu adoro esse negócio, que porque realmente... Uma... Ai, Thales, é. eu quero um livro desse. Não, Qualquer eu... livraria a gente Qualquer encontra... livraria você encontra. É R$ 49,90, já falo o ah. preço, porque eu já sei. Porque eu tava na dia do lançamento, também, junto com a Márcia... Ah, tá, foi... você estava no lançamento Eu estava desse no vídeo. lançamento desse livro. E foi muito engraçado, gente, porque assim, a livraria a gente também pensou que ia dar todo um suporte e tal, na Paulista. Uau, não deu. Não Vocês deu. Mão, gente. Gente. A gente passa tanto por isso, né, a... Não, a Cris Acha chegou junto comigo. Cris, um beijo! Hum. Ai, a, a, gente, a gente chama a Cristiane Benceslau né? A Cris Cargatinho, porque a placa dela era CQG Quando ela era solteira. E ela foi comigo. E acabamos que realmente trabalhando, organizando fila, fazendo tudo. Ela falou, Thales, pelo amor de Deus, meu cabelo. Ela gritava, porque ela faz, faz muito com o cabelo, a Marcia, assim. É. E, é, e aí a, e a gente tudo organizando e foi muito legal. E ela falou, gente, o que, que eu não fosse, se não fosse vocês aqui, foram anjos nessa abertura. Mas não é, eu não sou o tipo de pessoa que fica parado. Nunca não, eu, eu, não eu vejo a situação, o circo pegando fogo gente, até quando ele tá como convidado é. Ele tem que falar, para Thales, para Porque ele quer porque limpar, ele quer, que pegar, ele, ele quer pegar não, não é eu tá, eu tá. vejo, Nossa, a pessoa tombou lá no chão Caiu um garfo e no não chão fala, E não fala assim pro Thales, ai ah, não gostei disso que ele vai falar, você não gostou? Peraí. aí Não é? Ah, é? Eu não, não, vê, pode não consigo ver o garfo coisas parado lá no chão Olhando, eu falo, gente, caiu o um garfo Caiu o garfo já vou. É, Eu vi, <risos> são festa, ações. Um né? copo fora do lugar, é. ele já estava é. atirando, na mesa é. assim, na ilha. Mas por isso que você é quem Eu você também é isso. Né? É. Por isso que as pessoas te procuram. E a, as ah. pessoas nos procuram pela excelência. Eu sempre falo isso. Exatamente. Não adianta você falar, ah, o convidado não vai reparar nisso. Ou. O dono da festa vai estar tão é ocupado, ele repara. não vai reparar nisso, repara, reparam. o fotógrafo é. repara, o fotógrafo tira foto, é. os convidados reparam e é por ali que o nosso trabalho continua, é. né? Por Exatamente. essa excelência. Os detalhes que a gente vê a diferença, né? Não, e a Natália olhava para a festa se ela falava, gente, né? É. Nossa, não, teve gente que me chamou, é, quem quiser depois entrar, até no detalhes, o Thales Sim. vai passar o Instagram... Uhum. É, ou no Juliana Valim Decorações também, a gente sobe um destaque. Quem olhava, falava assim, nossa, me perguntaram até se era o clube de campo. Exatamente. Ninguém sabia onde Ni era, a gente transformou. O Salão de Jair. Arujá, o Salão Cristal, Exatamente. uma festa. Então, a gente fez toda a entrada em parceria com o Dani, da é, agência Greta. Da agência Greta. Um beijo, Daniel. Beijo, Dani. E a Greta também. com A Greta, gente... também, a Greta também, maravilhosa. E os filhos. dele. os filhos, ai gente. <risos> e aí, eles fizeram é, a entrada de um hotel que eles iam quando eles eram... O Projeto é, Altuban. Os jovens, né? É. Não, jovens eles são. Gente... <risos> é. o projeto Autoban, lá jovens. no Hotel Cambridge, na 9 de Isso. julho. Fomos correr atrás fazer então, tudo. Eu tinha... Eu, eu, eu ia no hotel queimando. <risos> <risos> e aí a gente fez, replicou a entrada, a fachada desse porta, hotel. De porta de hotel. Porta Como de é hotel feito? com a entrada, é. do jeitinho que eles iam. Até recepcionista, é né? Tudo. É. Tinha tudo. <risos> tudo. Então, assim, é realmente fazer bem feito, é excelência, é. né? Realizar sonhos. Realizar sonhos. E, meninas, vocês também dão uma dica para gente, assim, não ter medo de empreender, de mudar de vida, Nossa, de de deixar para trás. Eu sou de trás. e vou. É. Eu, eu gosto muito de poesia, até trouxe um livro aqui que fala que, do Saulo Pessato, que é um poeta que eu a amo. Poesia eu reclamada. No é, Jardim das Borboletas. Assim, não tem a ver com empreendedorismo, é, fala de amor, na verdade, as fases, né? Ele divide em três, em três períodos, assim, o livro, manhã, tarde e noite, faz uma comparação com amor, aquele entusiasmo do começo da manhã, da paixão, nanana. Depois a fase reflexiva e depois os perrengues também do Sim, amor, né? Sim, que acontece, do né? Relacionamento. A gente não vai ficar apaixonado pra sempre. Exato. É, né? a, a gente cai naquela vida real, porque no início, né? Tudo é. paixão, maravilhoso. Tá... É. Depois Tem vem as fases, a vida né? real, é as é. fases, que daí Tem vai... Que aí é o período não do pode noite, esfriar, que não, não, mas dá uma mornada. Né? <risos> é, mas é natural Mas é importante isso. também, né? É. É que você vê mesmo, né? O que Quem é o amor, tá exatamente. Exato. Mas posso falar, estou 20 anos apaixonado. Ah! Sim, mas vai mudando, ver, né? Não. A gente muda, tem uns poemas não, lindos, não. ele escreve muito bem, eu converso muito com ele também. E vocês não se arrependem dessa transição de carreira? Não. Foi importante pra vocês? Não, assim, só pra, de quem, eu ter ficado... pra quem gostaria, né? Até você viu no, no livro da Márcia que eu acabei uhum. de ler: você tem que amar o que você faz, pelo menos gostar do é, que você faz, é. né? Tudo bem que vocês gostavam dos antigos Sim, trabalhos, mas é muito importante. Mas tem hora né? que você tem que abrir mão de alguma coisa também, assim, valeu, fiquei com meu filho dois anos, não é todo mundo também que tem esse privilégio que pode fazer Exatamente, isso. Exatamente. É. E é tão importante para a criança é também, foi tão bom para mim. Uhum. Então, assim, não, não me arrependo, não. E aí, aí tem um versinho, né, que fala que tropeço também é passo. A gente tropeça muitas vezes, vai tropeçando, mas tá, tá dando passo, tá indo, entendeu? Tá indo entendeu? pra frente, tá né? Indo pra tá frente. saindo do lugar, né? Exato. Então, tudo bem você errar também, ou bater cabeça às vezes, muito mas tropeço. o importante é continuar. É. Gostei. Tá vendo? Às vezes uma frase a gente começa a então, refletir... A gente associa, porque é... ele fala, e muito isso também, que a poesia não é sobre o poeta, é sobre o leitor... Então, a gente se identifica demais, né? É. Com muita coisa. É cotidiano, é político, é tudo, né? Então, assim, eu adoro poesia por isso. Porque eu acho que retrata em palavras mais bonitas, assim, a nossa vida. É. Ah, que legal. Eu passei alguns perrengues, assim, no início, das pessoas não acreditarem. Porque eu comecei muito nova, né? Nova muito nova. mulher, exatamente. Tinham pessoas com mais idade na minha área, que fazia decoração há muito mais tempo. E aí eu falei, mas eu quero ser diferente, fazer o diferente, e sair do comum, né, Thales? O Thales Sim. acompanhou uhum. toda essa minha transição. Quando o Thales me chamou para feira, para Chiquérrimo, eu não tinha nem marca. Não Nossa. tinha. Ela saiu, aí foi pra Oxil. Aí eu fui pra Oxil Design, que é uma empresa fantástica de Mogi das Cruzes, que os meninos desenvolvem marca, identidade visual, e aí eu falei, vou arriscar. Vou pegar o dinheiro que eu tenho, vou investir nessa empresa é. Comecei do zero Sim. É verdade do zero Porque foi. assim, minha mãe já fazia isso, trabalhava com isso E as pessoas, por que você não faz? A sua mãe já uhum. fez E eu, eu, eu fui Sim. muito resistente a isso E uma das pessoas que me deu o pontapé me ajudou e falou, acredita Thales. em você Foi o Thales E vai dar muito certo muito porque certo. assim eu não eu não, não quero crescer sozinho o crescer é crescer junto é, e uma a gente, é, gente sozinha, é, a gente não consegue fazer muita coisa ninguém sozinho, faz nada sozinho né é parceria é, ah, é, com é, e hoje eu falo para é que é muito importante também é o que eu tomo como lema de vida não é o nosso pré-julgamento da gente de julgar de fazer o que é certo o que é errado uhum. ou julgar os outros gente isso não existe não existe o que é certo não existe o que é errado, existe o que é ético. Sim. Então a gente ético, tem que né? ser ético em tudo aquilo é, que bom faz. Caráter, né? né? Ter bom caráter. Ter, e assim, prospera, né? E tá? prospera. É, quando você, você faz tudo direito, você prospera. Tendo né? ética, né? você não pisando em ninguém, você não falar mal de ninguém. É. É, e e res, saber respeitar o próximo, a gente evolui. Com certeza, e eu fico muito feliz porque o Thales fez parte desse processo da minha vida E como eu estava falando, no início eu não acreditava tanto em mim e por isso que eu falo, a gente tem que acreditar. Às vezes a gente precisa de alguém, ou às vezes eu tô ali... A gente tem fases que a gente não tá legal, ah, né? tem. Mesmo com tanto tempo de, de carreira e tudo mais, tem dias que eu tô assim marejadinha e ele fala, vem aqui, nossa, eu te senti muito triste. Não, for, é, Aí outro vezes, dia aqui. eu operei, ele foi lá em casa, me dá uma injeção. Ele, Nossa, sua aura tá linda, iluminada Você tá ótima Então sempre tem né, esse equilíbrio E os amigos fazem parte disso Precisam nos ajudar com Mas isso é né? Então seja essa é pessoa Seja um ah, Thales Gente, bom O papo tá bom Queria ah, agradecer ah, é. vocês por terem vindo aqui por acreditarem no nosso programa. Isso é muito importante. Eu tô começando, honra, assim, né? Ai, gente, nova, agora A gente nova fase tá da Juliana de garota de programa, de TV, <risos> de, né, de, de YouTube, rádio, de rádio. YouTube. rádio. Maravilhosa, gente, vamos assistir aqui Que tá demais Gente, cuidado com o que ele diz, tá? Isso né? não pôs sentido ah, Mas não, é garota frase, de né? programa corta, de né? Brincadeira, mas que é maravilhosa é. Maravilhosa E não obrigado é. pelo convite Obrigada, é. seja. Bom, Gente, gente pra mim também Olá, Que delícia Façam é. né? os arrobas ah, de vocês, Thales ah. arroba, ah. Os arrobas, né? Porque o Thales tem 50 ah, bom. Tem arroba, preste Arroba, detalhes Eventos com TH, depois a gente escreve pra você. E também da empresa Taristelari Code Couture, que é a da marca. Haute couture. Como é que a gente fala? Haute couture, haute Couture. É? E das meninas. E a nossa é RelaxParty, né? Tem um tracinho porque é proposital, eu é Re. Lex, Lex fire, fire. que é aquela pausa, pausa mesmo, então foi pra remeter a isso. Pausa em movimento. Isso. É uma frase que eu amo. Isso, é uma pausa a em movimento. Luiza, posse falar, minha pressa é pausa em movimento. Exato, é. Né? E é. o slogan, né, na verdade, é, é a sua energia em modo on. É. tá ligada. Ah, que gostoso. Exatamente. E a Fommoji, que é a loja arroba FonMogi, tudo junto também. E... Gente, muito obrigada A vocês que nos assistiram Acompanhe a gente nas redes sociais Spotify, Youtube, Facebook E no site do Diário de Suzana